A gente pensou em fazer um bate-papo hoje, porque hoje é dia 21 de março, né? Que é o dia é, em que comemora... É, é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. É isso, Adriano? É isso. E aí o Adriano vai estar aqui conosco faz, é, nesse bate-papo, falando um pouco sobre, sobre esse tema, né? E, e tentando também, acho que é isso, é relacionar esse tema à atual conjuntura desse, desse momento é, que estamos atravessando de pandemia e né, pela Covid-19, que é o coronavírus. Né? Bom, Adriana, boa noite. Obrigada por você estar aqui conosco. Muito bacana você estar aqui né e a gente está estreando esse recurso né, nesse período tão difícil nós conseguimos aqui é, fazer poder fazer essa live é, de, de espaços é, não comuns né eu estou aqui na minha casa o Adriano está na, na casa dele também todos em isolamento social né exatamente você quer já começar quer fazer uma apresentação antes não eu, eu queria só falar uma coisa antes eu tô aqui com a camisa do MNU. de ah, que legal. Não sei se dá para ver aí. Estou vendo. E, enfim, queria é, dizer que o Emmanuel adiou seu congresso, que aconteceria 15, 16 e 17 do mês de maio. Está longe ainda, portanto, mas foi adiado porque já é previsível que a gente não vai ter saído dessa até lá. E, mas também as plenárias... É, as etapas municipais e estaduais do Congresso, elas ficaram prejudicadas por conta do, da pandemia, né? Sim. Então, bastante incerteza e, e a gente tem que aguardar agora a direção nacional do MNU, a coordenação nacional definir nova data, mas fica que o registro que a gente, dentro da, das medidas de segurança e respeitando a saúde pública e a coletividade é né, o bem comum, estamos no isolamento, mas a gente conseguiu uma forma aqui, com o apoio da Fabi, de não, não parar totalmente, né? Então, Isso. através da internet, dialogar. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou com a camisa do MPU, É um registro para mim, em relação à é, militância do movimento negro, no dia de hoje. É, e parabéns, ao movimento ao movimento negro unificado, né, que Sim. tem aí uma trajetória de luta histórica, né, no país, luta é, contra o racismo, enfim, né, levantando essa bandeira. E, e o registro também que fica de muito dos avanços que nós tivemos até hoje foi graças a aos militantes que estão em torno, né, do MN1, né, desse movimento histórico, né. É. Bom. É, Adriano, vamos começar? No, acho que depois no, no intervalo eu posso falar um pouco né, da roda de conversa que a gente vai ter na segunda-feira no CCV, mas agora vou. Já vamos começar já, porque acho que o pessoal já deve estar esperando, né? Tá ah. bom. Então, vamos lá. Dia 21 de março, como eu iniciei, iniciei aqui essa live, disse que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E aí. É, seria importante que você falasse por quê, quais, qual é o motivo do dia 21 ser um dia que se comemora essa data, né? Legal. Hoje é um dia histórico, do um movimento negro, é, que faz referência a um episódio bastante triste, e, mas que é importante que não seja esquecido, né? Porque faz parte da nossa, da nossa luta, é, que é internacional, né? Envolve aí principalmente Estados Unidos, África do Sul e, e, e Brasil, né? Mas não só esses países, a África como um todo, né? lutas por libertação, né? E... Mas o, o movimento negro brasileiro tem muita influência, né? O movimento negro norte-americano e do movimento contra o apartheid né? na África do Sul. Bom, o dia de hoje a gente completa 60 anos de um episódio que ficou conhecido como Massacre de Sherbrooke, que é um, um lugar na África do Sul, onde, no dia 21 de março de 1960, aconteceram manifestações, não foi só uma manifestação, foi um inteiro de, de atividades, né, de ativismo político, e, mas no momento, no principal momento, é, manifestação, é, um um grupo de, de negros saiu é, de um ponto de encontro um em e se dirigiam até uma delegacia. Né? E era uma manifestação pacífica, mas era uma manifestação muito contundente, né? porque a gente pode até considerar como um ato de desobediência civil. É, Havia haviam, na, naquele texto, na 1960, o regime era do apartheid, para quem não sabe, o apartheid é um regime de segregação racial, que estipulava separação entre negros e brancos, escolas separadas, tem fotos históricas de bebedouros é, com a placa White People, Colored People, que seriam separados, né? e, enfim, moravam em bairros separados também. E lá na África do Sul, em Xérgio, eles estavam protestando contra a segregação. E o foco do protesto, mais especificamente nesse dia, era uma um espécie de passaporte, é, que às vezes é chamado também de caderneta, aqui no Brasil, em muitos textos eu já li como caderneta, que era um documento que você tinha que apresentar para circular em áreas de, de restrição, né? Então, nesse documento tinha onde você trabalhava, quem era seu empregador, qual a sua função, seu nome, seus dados, tudo bonitinho, né? E sem esse documento você não conseguia transitar em determinados lugares. Em alguns lugares nem com ele, né? Mas era uma identificação. E, então, era um protesto em função desse tipo de, de discriminação, né? E tem um num, num determinado momento concentram-se em frente a, a delega, uma delegacia, cerca de 20 mil manifestantes, e a coisa vai ficando tensa, e a polícia resolve abrir fogo contra a multidão. E, enfim, até fiz uma colinha aqui, para não esquecer, mas o segundo dados é, de várias pesquisas que eu fiz, 180 pessoas feridas e 69 pessoas mortas. Entre elas mulheres e crianças, né, tem, tem fotos tiradas no dia desse massacre, são muito chocantes, muito fortes, né, então foi um episódio muito marcante, foi talvez o um, um momento em que o mundo passou a olhar para o Apartheid é, de uma outra forma, porque foi um episódio muito chocante, a luta contra o Apartheid, ela ganha um outro patamar a partir desse, desse momento, né, e, enfim, foi isso, a ONU nove anos depois, em 69 a ONU decide que a partir de então o dia de hoje todos os anos seria é, o dia da, é, o dia pela eliminação da discriminação racial, dia internacional pela eliminação da discriminação racial, Sim, então, racial. exatamente, então de lá para cá muita luta e mas, é, para não ficar só nos aspectos negativos dessa história, é, muitos anos depois, o Mandela ficou quase 30 anos na, na cadeia, né? 26, 27, não me lembro de cabeça, mas o Mandela depois não só sai da, da cadeia, derrota o, o Apartheid e se elege o primeiro presidente na, na África do Sul após o Apartheid. E, e aí eles fazem uma nova constituição e o Mandela es escolhe justamente esse lugar, né, em Scherp, com todo o seu simbolismo, para assinar, uh, não é assinar, né? Como que chama quando você vai é, assinar uma constituição nova? Promulgar, né? Acho que é promulgar. Isso. isso. É então, no... isso. Promulgar. Isso. Constituição é promulgar. É promulgar. O Mandela escolhe esse local, esse local simbólico, e eu acho que essa história também nos remete eh, a olhar também com certo otimismo, porque foi uma luta difícil, né? E, mas foi uma luta vencida, né, Pelos negros, cano e o Mandela de uma forma muito nobre. Eh, não foi revanchista e em um momento e, e se tornou um, um grande exemplo de luta para todos nós. Né? Então é isso, em função desse episódio, que todo dia, 21 de março, todos os anos, é, de acordo com a decisão tomada pela ONU, a gente celebra é, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação é um dia de luta, de reflexões, hoje o movimento negro estaria reunido no Brasil todo presencialmente, não fosse a pandemia, né? Como estamos Sim. no cenário, a importância dessa roda aqui e legal essa iniciativa porque a gente pode conversar um pouco sobre esse tema é, é isso muito bom bom é, foi, foi bem importante né essa, essa contextualização essa histori é, historicizar né você relembrar esses dados porque é, essa é uma luta antiga né Adriano é uma luta que a gente teve vários avanços, mas no momento parece que a gente está tendo muito retrocesso. Né? É, e, enfim, de qualquer forma, acho que a gente tem que meio que trazer para os dias atuais é, é, essa luta e cada vez mais é, nos reposicionar diante de, dessa pauta. Então, por isso, eu te pergunto, como que é combater o racismo durante esse período agora de governo Bolsonaro? Então, se a gente é, lembrar um pouco o que foi a campanha do Bolsonaro, né, é, e o que ele já, já apresentou como proposta de governo, enfim, não, não proposta não não proposta de governo só só do ponto de vista eleitoral que na, na eleição ele não apresentou nada né mas como ele já, o que ele já apresentou como que é, é combater o racismo nesses tempos agora o que que você acha o que que você avalia enfim quais são os possíveis desafios que a gente vai ter enquanto negros e negras dentro desse governo eu acho que é, acho que tem muita coisa para ser falado mas se você puder Dá uma Nossa. pincelada aí em alguma coisa aí já ajuda. É, o momento é bastante difícil, né? É, ficou difícil a partir de 2016, quando o golpe. Depois, na sequência... Logo na sequência, após 2016, vem a eleição do, do Bolsonaro, que é uma figura que todos nós sabemos que é racista, né? Explícito. Ele tem vários episódios, inclusive, é, que atestam isso, né? Desde antes, inclusive, da campanha, suas falas eram todas muito agressivas, muito contundentes, né? Contra negros, contra comunidades quilombolas, né? É, tem um momento do, do, do processo que o Bolsonaro, ele faz uma fala, se eu não me engano, no clube hebraica, né? Para uma plateia de judeus, simbólico, que eram judeus, né? E, e ele está falando e discursando ali E, e ele coloca que, sobre os quilombolas Que não ia ter demarcação, ataque inclusive contra os indígenas né? Ele disse durante, a, a, no momento da campanha Ele disse que, é, ele fala, eu fui num quilombola Ele nem sabe a diferença entre quilombo e quilombola é. Quilombo é, é o o lugar de, de resistência, o quilombola Sim. é o, o habitante, o sujeito que está no Sim. quilombo, e ele, Isso, mas bem. ele fala assim, ah, eu fui num quilombola, e, e aí ele fala que é, eles pesavam em arroba, né é, coisa que não é verdade, primeiro, os quilombolas eles têm uma vida super difícil para sobreviverem, Já geralmente, bem. a maioria das comunidades que eu conheço, eles plantam do próprio sustento, né então, Sim. essa imagem que eles são é, preguiçosos ou improdutivos é, é uma lenda, é uma... não existe, né? É coisa é absurdo, de gente né? mesmo, né? E, e a referência a, a roupas é assustadora, porque a gente é, a gente era pesado dessa forma, arroba, primeiro arroba é uma forma de pesar animais, né? Animais, isso. Essa animalização do do negro, do isso negro, é né? muito... Da, da sociedade escravocrata, do regime escravocrata. Né? Essa linguagem é uma linguagem escravocrata, né? se referir à pessoa né, negra é, como se ela pesasse em arrobas e não em quilos. Né? E é flagrantemente racista. Né? Além de outros episódios, depois ele, se não me engano, foi num Roda Viva que ele falou que o europeu nunca pisou na África, né? colocou tudo na conta do africano, tanto a violência colonial, quanto o, o, o, aquilo que foi um holocausto, né? que foi o um processo Sim. de escravidão, é, com tanta gente que morreu e, e tanta gente que deu a vida, gerações e gerações. Né? E enfim. e teve e aquele, e... aquele episódio também quando ele disse que ele educou muito bem os filhos deles que jamais namorariam uma mulher negra. Exatamente. Muito bem lembrado, né? Enfim, ele tem vários episódios de, de racismo, né? E depois que ele tomou o poder, ele passa a esvaziar a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É um órgão que não tem nenhum outro país, pelo menos quando foi criado, não havia outro órgão parecido no, no mundo todo, nem nos Estados Unidos, nem na África do Sul, nem em nenhum outro lugar, né? Uma iniciativa é, pioneira do Lula, e começa a desmontar, ele desmontou o conselho da, que discutia políticas de promoção da igualdade racial, né, e, enfim, ele fez, tomou uma série de medidas de desmonte, né, e um das, das, dos pontos que a gente pode falar é o que o Mariante está citando agora, aí eu acabei de ver o comentário dele, que é a nomeação do Sérgio Camargo para a Fundação Cultural Palmares, né? Isso. É, episódio é, bastante simbólico para a gente pensar como esse governo é um governo racista, um racista. governo de retaliação para quem combate o racismo no Brasil. O Sérgio Camargo é um cara que também endossa o tipo de barbaridade que o Bolsonaro é, fala, né? Ele diz que a escravidão foi benéfica para os afrodescendentes, por exemplo, né? Entre outras barbaridades. É mais um daqueles que fala de victimismo, e ele entrou na Fundação Palmares para operar um, um desmonte, né? Naquilo, uhum. Naquele órgão, que é um órgão criado com fruto de muita luta, né? E... Então, tudo aquilo que o movimento negro acumulou desde a Constituição de 88, é, do processo constituinte, né, lá em 88, com a discussão, por exemplo, da titularidade de terra aos quilombolas, né, o caso de Alcântara, por exemplo, que é, tudo que aconteceu lá, que a gente lutava para impedir e que veio a, a se efetivar, né, e não só uma agressão à soberania nacional, mas um ataque contra comunidades quilombolas que estão ali também, né? além de, claro. de indígenas. Então, é um governo racista, nitidamente racista, e é muito difícil fazer combate ao racismo com um governo desse tipo, que dá, dá sempre o um mau exemplo. O racista ele se sente é, empoderado e autorizado a ser racista. A né? ser racista. A nossa polícia aqui já já... já... É, protagoniza um genocídio contra a juventude negra, os dados estatísticos estão todos aí. Né? O último é. mapa de violência que eu vi, a juventude negra, é, embora tenha diminuído é, o número de homicídios contra jovens não negros, né? contra jovens negros aumentou. Então, é visível que a violência policial, a violência do Estado, ela é muito dirigida a uma... A uma cor, né? E a uma Sim. faixa etária também, né? E tem um monte de. Você falou, você só, bem rapidinho, você falou sobre essa questão, né? Da, da, da violência né, estatal, mas voltar um pouco sobre a questão, por exemplo, do, do feminicídio, né? É, quer dizer, o feminicídio, pelo mapa, é, pelo mapa da violência e, e, as, e as últimas estatísticas, né? Que o pessoal tem acompanhado. A gente vê um número crescente cada vez mais de feminicídio. Porém, o feminicídio aumentou. Porém, é, ele, ele tem uma certa diminuição entre as mulheres negras, as mulheres brancas. Né? Então, ele aumenta, mas aonde ele aumenta? Ele aumenta nas mulheres negras. Ou seja, as mulheres brancas, ela, ela deu uma certa diminuída. O estado de São Paulo, por exemplo, é o Estado que nacionalmente tem a, é, tem a maior média de, de, de feminicídio, né? E isso acontece é marcadamente, ou seja, além de ser mulher, ainda é uma mulher negra que tem que enfrentar, ou seja, duplamente. Além de ser, ter que enfrentar a violência de gênero, ela tem que também enfrentar a, que, a racial, né? Exatamente. Então, Mas, e isso, e isso é muito 8... marcado na era Bolsonaro, e no dia 8 nós acordamos aqui com uma feminicídio, uma mulher negra, né? Negra, uma coisa muito... negra. E ela, e ela participou do ato junto conosco, ela estava no ato das então, mulheres aqui no dia 7, aqui em Campinas. Muito, eu não, não, não tinha essa informação, ela tava e eu fiquei assustado no domingo quando eu vi, e realmente muito triste, né? Muito triste. Muito triste, muito triste. Mas enfim... É isso. Bom, e aí, Adriana, a pergunta que não pode faltar, né? <risos> a pergunta que não pode faltar que é que é a bola da vez, é, é o, enfim, é o que está tocando aí a, a nossa vida nesse, nessa última semana e, pelo jeito, vai nos acompanhar aí por alguns meses, né? Então, é, como é que você vê o impacto, né, da dessa pandemia? Que a gente está vivendo hoje na vida do povo negro, né? Assim, como é que você vê? Como é que nós, negros e negras, é, qual que vai ser o impacto né, dessa pandemia para nós, né? Que somos homens e mulheres negras, enfim. Pois é, Guida, um impacto é assim, tenebroso, né, trágico. E eu às vezes eu tenho a sensação que não caiu exatamente é a, ficha. a ficha, apesar de eu ter visto um, um vídeo ontem que eu não, nem vou indicar, porque eu fiquei muito mal e realmente é muito assustador o que vai acontecer agora nos próximos meses, né? Mas é importante a gente discutir também, porque a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo, por isso que essa live hoje não é no CCV, né? por isso que a gente está cada um casa gravando, é, a gente isso. não vai se tratar de militar, de lutar, mas é, a gente vai fazer isso com toda a segurança e respeitando a coletividade, né? Sim, sim. Enfim, eu, eu queria mencionar algumas questões aí sobre essa, essa sua pergunta, que eu acho que são importantes. Vou dar um, um exemplo em cada esfera da, da federação. É. É, é porque tem exemplo para temos... tudo, né? É, nós temos um governo ultraliberal e conservador para todo lado, né? Para todo lado, verdade. Então, quem quiser um exemplo de Campinas, o nosso digníssimo prefeito, ele deu entrada, num, digamos que numa mini reforma administrativa, né? E tentando mudar a alíquota do, do desconto da, da Previdência, uma coisa que deveria ter um debate com a categoria, trabalhadores do serviço público municipal. Eu sou trabalhador do serviço público, você também, né, Guida? Sim. Você é da oposição sindical, liderança da oposição sindical, e sabe melhor do que eu que não teve nenhum debate com a categoria e foi uma coisa feita na surdina, né? enquanto a gente pensando em como vai ser a nossa vida, como a gente sobrevive, e, e, e o, o governo que era para estar tá zelando por nós, né? pensando... Na nossa vida, no, no cuidado com a gente, né? Ele estava articulando esse golpe contra nós dentro da Câmara. Parece depois depois pode falar mais sobre isso, se parou, se não parou, se vai ser. Falo, sim. Vai ter votação ou não, mas é uma coisa que eu queria fazer uma menção. Outra questão que eu acho importante também, aí já no nível estadual, é a demissão, né, do. do o Dória. Na verdade, ele encerrou um contrato com uma empresa terceirizada que contratava as trabalhadoras da merenda, que nós sabemos que sexo é, elas têm, né? Qual é, qual é o gênero delas, melhor dizendo, nós sabemos qual é o gênero delas, e nós sabemos é, qual a, a etnia, a... qual a raça, a <risos> cor das mulheres. Cor, né? Exatamente. Então, e o Dória encerrou... Trato, Na prática, é a mesma coisa que demitir. Né? Nós podemos falar que o Dória demitiu essas mulheres. Demitiu, né? demitiu. E Adriano, só para ajudar nessa informação também, é, isso vai acontecer com as merendeiras, vai acontecer com os motoristas de peru escolar, porque o Estado tem um serviço, né? O Estado, tanto a prefeitura como o Estado, tem um serviço de quando a criança mora longe né, da escola, eles têm que. tem uma organização das das piruas escolares, né, de fornecer o transporte escolar. E também tem das cuidadoras, aquelas cuidadoras que cuidam principalmente das crianças que são portadoras de, de deficiência ou de alguma síndrome, como, como a TEA, né, que é o pessoal de transtorno aí, de autismo. Enfim, é, são essas crianças que têm essas necessidades especiais, né, que não é mais o termo necessidade, mas enfim, é, são, são, ou são deficientes ou são portadoras de síndrome aí ele, ele simplesmente rompeu o contrato com essas empresas, e é isso que você falou, é a mesma coisa que ele está demitindo. Agora, como que um governador do Estado, né, sabendo os, o, o, os impactos dessa pandemia, principalmente para os trabalhadores mais precarizados, vai, sem nem pensar, vai lá... Aliás, não, não é sem pensar, né, Adriano? Não é sem pensar, né? é bem pensado, né? Então indo a cartilha ultra neoliberal né? Não tem novidade sim, sim. e às vezes como a gente tem sensibilidade, tem amor ao próximo, tem essa preocupação que é militante, né? Acima de tudo nós militantes a gente milita porque é um, uma energia nossa, um tempo nossa vida que a gente dedica ao bem comum, né? Sim. Então é importante para a gente a maneira como eles agem, embora não seja surpresa, é sempre chocante. Né? É chocante. O exemplo federal é o exemplo do, do Bolsa Família, né? mais de 150 mil cortes, é, dos quais mais de 60% no Nordeste, né? uma atitude bastante revanchista e, e muito temerária. Nesse momento... Esse momento é o momento que a gente tinha que estar discutindo como garantir a seguridade social, claro. segurança alimentar, né? Claro. O bem-estar de trabalhadores precarizados, trabalhadores de aplicativos, que inclusive estão trazendo comida para a gente, né? Estão nos suportando por aí. O bem-estar estão se expondo por isso. Tão se né? expondo, é. bem-estar de, de ambulantes, de trabalhadores que dependiam de evento, trabalhadores da cultura que nem sempre são mencionados, né? Mas é tem muita gente que toca e que canta e ou que é, enfim, das, das diversas linguagens artísticas, né? Pessoas Sim. que agora não não tem como se apresentar e perdem o seu ganha-pão né? e enfim, aqueles que são mais precarizados de um modo geral. É, lembrando que quem está fazendo agora home office, eh, como nós, servidores públicos, muitos de nós, por exemplo, né, nós não podemos considerar isso como um privilégio, né, isso é um direito, e a gente tem que lutar para que esse direito seja estendido até mais categorias. Né, Exatamente. olhar para o servidor público como um privilegiado, né? porque a grande maioria dos servidores públicos não ganha auxílio-moradia... É, que nem como os juízes. Isso, né? e... Isso, essa é uma imagem do servidor público que não conhece com a realidade da <risos> densa maioria dos servidores públicos, né, Guilherme? Sim, sim, e tem, é que, que, e, tem que lembrar, e tem que lembrar isso, por exemplo, o servidor hoje, principalmente nos municípios, a sua ampla maioria é saúde e educação, né, porque as outras secretarias, os, os governos terceirizaram tudo, então, hoje, serviço público hoje se resume em saúde e educação. E quando você vai para a educação, você vai ver quem? São, são os professores, são os educadores, né? Algumas que estão ainda resistindo ali como servente. Quando você vai para a saúde pública, você vai para quem? É técnico de enfermagem, é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem. Quem que são esses caras, entendeu? Esses caras não são nenhum, não é na época, né? Lá na época do Cola Marajá esses caras não são nenhum é, altos salários, pelo contrário, entendeu? São pessoas que trabalham no município, né? E ganham assim salários ali de três salários mínimos, é isso, não. Não é, não é muito mais que isso, entendeu? Então, enfim, é, é, o, é o patrão jogando o trabalhador, né, contra o outro o trabalhador também explorado, né, enfim. É, e é preocupante porque os governos, de modo geral, o governo Federal é o maior exemplo, né? é, tem lidado com a seriedade devida. Né? O tempo todo, falando de fantasia, dizendo que tem histeria, e uma preocupação com a economia, entre aspas, essa preocupação com a economia é uma preocupação com as empresas, não é uma Sim. preocupação com os trabalhadores dessas empresas. né? Quando o Lula Sim. diz, primeiro a vida das pessoas, depois a economia, o que o Lula está dizendo é vamos pensar no bem-estar comum, dos trabalhadores, dos, do, das pessoas que é, estão em situação mais vulnerável, antes de salvar as empresas, porque as empresas depois a gente dá um jeito, né? Claro. E claro. o Lula acertou muito nessa fala, acertou e eu muito acho nessa linha que a gente tem que atuar, porque essa, quando o Bolsonaro trabalha com a desinformação, e hoje eu precisei. No mercado comprar pão e com todos os protocolos, todo um cuidado. É, inclusive, cheguei em casa, coloquei toda a minha roupa, é, já lavei é, com álcool gel no bolso, lavei a mão, é, deixei o calçado para fora, enfim, todo um protocolo é, seguindo orientações, né? E, mas eu na rua, adolescentes na rua, bares abertos, né, e, e, e aí tem um misto de coisas, né, é, tem pessoas que realmente não tiveram entendimento mesmo, e eu acho que tem muito, é, muita informação, né, o nosso próprio presidente, que deveria, na verdade, estar tá centralizando a organização do processo e ser a, a fonte mais confiável de informação, ele é o maior disseminador, de fake news e, e de mentiras, né? Então, esse momento que a gente está vivendo é muito difícil, porque a pessoa como eu, como você, Guida, que somos servidores, somos militantes, que a gente lê, a gente é, tem um senso crítico, então, a classe média não vai ser é, atingida, ela vai olhar para o Bolsonaro vai achar ridículo e, e esse... vai seguir protocolos como a gente está sendo aqui hoje, né? Mas a, os mais pobres... É, eles não têm essa mesma noção, né? Então, não, não a referência do país hoje trabalha a favor do vírus e contra nós, né? Exatamente. Então, isso é muito ruim. Muito triste, né? Você, ver, orientação... você falou... Pode Oi. falar, pode falar. Não, você falou, você falou sobre a, a votação aqui em Campinas, né? Do aumento da alíquota, né? Da reforma da Previdência que o governo Jonas quer fazer aqui. Veja, é, isso não foi só aqui, né? Você, é, enquanto, como você disse, enquanto a gente tava, a está em isolamento social, enquanto a gente está todo mundo aflito, lutando para garantir minimamente a sua vida, né? ele vai e apresenta um projeto para aumentar de 11% para 14%, ou seja, para onerar mais o trabalhador, né? E quem quer essa ampla maioria? É esse pessoal, né? Servidor público, é, da educação, da saúde, enfim. A mesma coisa vem acontece no governo federal. Você vê, na, nessa semana, foi a semana em que eles aprovaram a tal da carteira verde e amarela, né, no, no Senado, né? Ou seja, uma, essa tal carteira verde e amarela que vai retirar um monte de, de direitos. E, e o outro ponto também que você toca é com relação à desinformação a desinformação. Além desse misto todo que você disse, a gente estava percebendo o quê? O governo investiu muito dinheiro, mas muito dinheiro na, na propaganda pela reforma da Previdência, né? E agora, sobre a Covid-19, o que que ele tem feito né? de, de informação? Basicamente basicamente nada, e pelo contrário, né? muito pelo contrário, ele tem jogado a conta, dizendo que é gripinha, dizendo que a gente está com histeria, né? E quem que vai ser atingido? A, a grande massa do povo pobre, morador da periferia, que não entendeu. Né? Quando você vai nesse, nessas regiões mais periféricas, você vê o povo andando pelas ruas livremente. Talvez essa pessoa não, nem precisasse estar andando, mas ela está ali porque é a única, né? que ela não tem essa informação. Então, isso é extremamente complicado. E talvez, Adriana, eu queria aproveitar você agora... É, já que você está falando desse tema, eu acho que é um tema também que tem muita relação conosco com, o, com, com essa pauta que a gente defende, é com relação aos investimentos em saúde. Né? Ou seja, a gente está no governo é, que, que aprovou né, esse governo, toda essa coalizão, né, todo esse condomínio que governa hoje o país, são aqueles que votaram pela PEC assassina, pela PEC da morte, que vai atingir brutalmente a saúde pública e que vai atingir brutalmente a população mais pobre e que vai atingir brutalmente né, o nosso povo, o povo negro, o povo morador da periferia, enfim. Então, acho que seria importante a gente resgatar um pouco isso, né? Que hoje a gente, o SUS deixou de arrecadar, a partir do momento que foi aprovada essa PEC, mais de 20 bilhões, né? Ou seja, é muito dinheiro que a saúde deixou de arrecadar. E como que a gente vai agora, nesse exato momento, dar conta de estruturar um sistema público de saúde para poder enfrentar essa pandemia? A gente precisa ter médico, a gente precisa ter enfermeira, a gente precisa ter técnico de enfermagem, precisa ter auxiliar de enfermagem, precisa ter trabalhador da limpeza, a gente precisa ter leito de UTI, a gente precisa ter respirador, a gente precisa ter profissionais competentes que possam ter né, condições de entubar as pessoas, porque a coronavírus ela é uma doença é, importante do ponto de vista da, de respiratório, né? ela é uma infecção é, respiratória. E quem que vai ser atingido? Né? E, por, é. e por culpa de quem? Por responsabilidade de quem? desses caras que aprovaram essa PEC e assassina que no meio está esse, esse governo aí. Enfim, eu acho que é isso, né, Adriano? É isso, eu acho que é, tudo que a gente falou, a parte a desinformação que muitas vezes é promovida pelo próprio presidente, é, falta de investimentos, né? Tem o pré-sal que ia direcionar muito recurso para a saúde, na medida que você vai é, avançando com privatizações, você vai inviabilizando a partilha, né? Da maneira como Sim. havia sido é, apontada lá atrás. Por isso que eles nem tiveram a preocupação de derrubar a partilha, né? A partilha, do que vai cair nas ações, né? E uhum. o teto de gastos, né? E eles são muito caras de pau, né? Porque eles, é. eles tomaram a medida aí para é, poder injetar mais dinheiro que declararam estado de calamidade, né? Se eu não me engano. E... É. Mas não mexeram na, na PEC da morte, né? na, na, na questão do teto, e, que é um absurdo, né? é, um crime, um é um crime. É um crime. PEC da morte, nome por acaso, é uma emenda constitucional que, ao estipular um teto, vai tirar a vida das pessoas. Né? Exatamente. E a gente tem que encontrar formas de fazer esse, esse, essa discussão, de fazer essa crítica que seja é. na, na arenda, batendo panela, que seja fazendo streaming, como hoje, nessa ferramenta nova que a gente tá está estreando, estreando aqui, mas parece que está dando certo, né? É. Enfim, vai ter que ser muito criativo aí para inventar formas de, de fazer luta, porque é. seja virtualmente, porque é. a vida depende disso, e eu quero acreditar para não entrar em desespero e, e nem ter uma visão muito catastrofista, né? Encarar com muita seriedade o que a gente vai viver nos próximos meses, é, mas não perder é, a fé que a gente pode é, sair dessa melhor se a gente fizer a luta, se a gente fizer o debate, se a gente convencer e ganhar de novo a confiança da, da classe trabalhadora, que na sua maioria são negros e negras, né? Nesse dia de hoje a gente, especialmente para esse segmento da população brasileira e a gente precisa essas pessoas de volta para o nosso projeto contra o ultraliberalismo, contra o, o racismo, né? Porque a gente precisa superar tudo isso e quem sabe a gente não emerge um novo país depois dessa pandemia, né? E que a gente tenha forças para enfrentá-la serenamente, para cuidar uns dos outros, cuidar de si sim, sim. mesmo Cuidando de si mesmo, a gente cuida da coletividade também, né? E que a gente Sim. saia bem, acesso aí para seguir fazendo as lutas que são necessárias. Com esse exemplo do, do modelo que lutou décadas para derrotar, pagou um preço é, altíssimo e mais botou o apartheid, né? Então Sim. é um exemplo muito legal para a gente adotar como inspiração. Tá. Só mais Sim. uma informação de terminar. Ah. <risos> antes da gente ir para as vias. Nem sei se vai terminar, mas antes de ir para as finalizações aí. É, só lembrando que o... Leia aí a pergunta do Mariante para nós. O... Em 2000, logo quando foi aprovado a emenda constitucional 95, né, em 2016... E logo em 2017, a bancada do PT entrou, né, o PT, né, na verdade, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, é, discutindo se essa emenda era constitucional ou não. Essa adinha é para isso. Né? Uma adinha você entra quando você vê que, a, que alguma norma, que, que alguma emenda constitucional foi votada, foi, foi aprovada, e você questiona se, se ela tem validade constitucional ou não. Se ela está desrespeitando a Carta Magna, né, que é a Carta Constitucional. Enfim, e, e de lá para cá não teve nenhuma nenhuma é, votação, né? O STF não se posicionou. Porém agora, com, quando quando no dia 11 né, de março que a OMC decretou que a gente viu que o mundo, né, está sob uma pandemia da COVID-19 uhum. É, o PT fez um pedido liminar, ou seja, nesse mesmo processo, nessa mesma adinha, acho que o número da DIN é 5715. Nesse mes, nessa mesma adinha, ele fez um pedido liminar para que o STF suspenda os efeitos né, da emenda constitucional, ou seja, é, STF, ministra, né, acho que está tá com a Rosa Weber, acho, acho que está com ela. Enfim, ministra, suspenda né, os efeitos dessa emenda. E libere esses recursos para o SUS, porque vidas estão morrendo. É isso, né? Então, é, esse é o pedido. Mas até agora também, né, o STF ainda não se posicionou. É, a, gente, a gente sabe que está que fazendo parte né, de, de, desse jogo. Embora tem hora que eles brigam, né? É, ju, judiciário com Legislativo, está junto brigando com o Executivo, mas a gente percebe que eles ainda é, andam muito alinhados ainda, né? embora tenha aquelas brigas pontuais, aquelas talvez vaidades, não sei, mas eles é, ainda não se posicionaram, o, o, o poder judiciário brasileiro tem deixado muito a, a desejar, né? desde o do golpe, a presidenta Dilma, ou seja, ele, ele tem se alinhado totalmente a a, essa, a, a esse posicionamento né? conservador, ultradireita, que assumiu o poder no país. Infelizmente é isso. Porque se eu sou uma relatora, vejo essa pandemia que está colocada, esse desespero das pessoas, as pessoas estão indo ao SUS, ao centro de saúde, e não estão conseguindo fazer o exame. A gente não sabe o tamanho do monstro que a gente está enfrentando. Né? Então, é, se até agora não tocou para julgar isso, para mim isso seria uma ação de extremíssima urgência, né? Porque as vidas, né? Elas têm, elas, mas enfim, é isso. Se as nossas vidas do, dos negros e negras não importam, né? Eu queria... E é, isso, é esse sinal que eles emitem, diga só registrar, eu vi, apareceu aqui para mim, uhum. essa ferramenta a gente está começando a usar ela agora, está aprendendo, né? Mas apareceu uhum. aqui mim uma fala do Paulo Mariante, né? Os impactos serão diferentes porque as diferenças de classe e, portanto, também étnico-raciais, têm implicações na assistência à saúde. Sim. E, e isso concordo totalmente com o Mariante, é uma observação... Eu também concordo totalmente. Que, é, a gente a gente sabe quem que eles consideram como descartáveis, né? Hoje eu estava lendo um texto é, que dizia, não sei se esses dados estão corretos, mas me parece que sim, porque eu li num portal muito sério, que é o, o GGN, e eu vi nesse texto que no Brasil tem 12 milhões e 600 mil pessoas morando em favelas, e, e tem mais de 100 mil pessoas que moram na rua, né? Então... Nossa com essas pessoas, né? Como é que elas vão se isolar? E se a vida delas é tão precária e a maioria das orientações que são passadas pela imprensa burguesa são orientações que não estão voltadas para esse público, né? Para a população. Não chegam a eles, né, Adriano. Não, não chega e se chegar também se não tiver um uma medida, é né, do governo. Às vezes eu sinto também, que as pessoas elas vão se resignando, porque não, não tem muito o que fazer e as pessoas pegam e continuam seguindo normalmente suas vidas. É, mas lá na frente isso pode ter um, um, um custo caro para a gente. Né? Eu é ontem muito vi um vídeo é, de um pesquisador que dizia que quanto mais a gente adiar é, o isolamento, a quarentena mais séria de que realmente... Ficar recluso para valer, quanto mais a gente adiar, mais adia a nossa saída é, dessa crise, dessa pandemia. Dessa pandemia, e mais aumenta o número de casos que vai faltar Sim. lei, faltar hospital para atender depois, né? Então, hum. a gente precisa levar muito a sério o isolamento, principalmente tentando acessar aqueles que serão os mais prejudicados, né? É. E, e a gente, dentro do que a gente pode no, no CCV e nossas rodas a gente tenta levar é, essa informação até as pessoas, né? E sim, sim, sim. Fazer isso para um público que não tem acesso à internet e a gente não pode sair do isolamento para alcançá-los, né? É muito momento é bastante difícil a gente vai ter que reaprender para poder alcançar essas pessoas, né, Guilherme? Sim, claro. Eu não, eu não vi mais comentários. Eu vi o do Mariante e tem um ah, da Adriana. Adriana. É. Você Lê quer isso. ler? Posso ler. Alguns moradores de rua estavam perguntando por que as pessoas estão usando máscaras na rua, ou seja, não estavam nem sabendo o que está acontecendo. Exatamente, né, Adriana? As pessoas não. E tem que lembrar sempre que nem, nem todo mundo está na frente da, da Globo News, da rede... Da, é. da... Então, não tem acesso, né? Nem à TV, nem à internet. E a gente precisa alcançar essas pessoas. E, e a gente precisaria contar com o poder público para isso, né? Com os nossos Sim. comandantes eleitos, que eles tivessem o discernimento, a responsabilidade de fazer essa informação chegar de uma forma séria, né? E se preocupando, é. mas parece que até aqui o olhar deles é justamente para aqueles é, conforto de suas casas e, e que tem até privilégios, né, no sentido Sim. de poderem, é, para eles não vai faltar nada, né, para os ban bancos que ganharam tanto, bateram recorde no passado, não vai faltar nada para nenhum banqueiro, né, Sim. e pra... Discutir qual que, o que, que os bancos vão, vão. Qual vai ser a contribuição dos bancos para a gente é sair do, da situação que a gente está vivendo. Né? É, do setor financeiro, né? Adriano, terminando, vamos. Gostaria que talvez você pudesse falar um pouquinho. Ah, Mariante, você quer ler aí? Posso ler. E o Mariante é, colocou aqui Adriano Bueno e Guida Calisto. Não imagino a emoção que estou passando. Seria muito triste que esse 21 de março fosse silenciado pela, pela epidemia. Contra o racismo, o coronavírus e fora Bolsonaro, de coração obrigado. A gente agradece, <risos> a gente até me dito ontem que se a gente fizesse a, essa conversa que ele ia assistir. E é um militante dos direitos humanos histórico na cidade de Campinas, prometido é isso aí, a gente agradece o Mariante por estar acordado nossa. com a gente até agora. De coração. Ariana, nossa querida, pré-candidata, vereadora em São Bernardo, um beijo. Vou ler aqui da Ariana. Pandemia para fazer economia. Nenhuma situação impacta da mesma maneira toda a população. Não há dúvida de que 37% das mulheres que chefiam seus lares sozinhas e os 38 milhões de informais negros e negras deste país e os trabalhadores em geral vão pagar a conta. É isso aí, Ariana. Nós que vamos pagar essa conta. E, e por falar, um beijo, vale. e a, e a Ariana. Valeu. A Ariana também estreou ontem com o Walter essa. Ah, essa, eu vi a live. Essa, eu tava essa assistindo. ferramenta aqui. Adriano para gente ir já encerrando eu gostaria que você se você pudesse dar uma comentada numa das primeiras vítimas da covid 19 do do coronavírus que foi uma empregada doméstica né que morreu né foi uma das primeiras vítimas aí acho que deve ser a quarta terceira ou quarta vítima no, no Brasil dessa pandemia. E que em circunstâncias né, que, isso, que isso aconteceu. Né? Isso é, é, é muito simbólico. Né? Quando a gente fala que o racismo existe no país, assim, esse é um exemplo que está assim, escancarado né, dos milhões que a gente presencia, vivencia no dia a dia. Né? É isso, né? Eu acho que esse, esse caso é muito simbólico, foi um dos primeiros no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já tem um SUS que funciona de forma caótica, porque é subfinanciado, e, enfim, imagino o que eles estão passando nesse momento. Eu recebi um vídeo ontem que é, foi muito triste de assistir, não consegui ver inteiro é, com a situação lá do Rio de Janeiro, um amigo carioca meu, é, uhum. Fabiano, que estuda comigo na Unicamp, e fiquei muito chocado. Esse caso é um caso talvez um dos mais simbólicos até agora, né? Porque quem viaja para fora não são os trabalhadores, não são os negros, não são os mais pobres. Não são é morador... as empregadas que vai para. É é é nem, nem no governo do, do PT, no melhor momento do Lula, a empregada doméstica e é Disney, né? Sim, e é então quem, quem traz essa, essa doença. É, são aqueles que têm condição de fazer viagem internacional. E, e são pessoas que muitas vezes têm condição de se cuidar aqui, né? E coisa que muitos trabalhadores não têm. Então, é muito simbólico que a patroa tenha conseguido é, sair dessa situação e, e a sua trabalhadora, que deveria ter sido compensada do trabalho, com, é, inclusive, garantia de sua renda, né? Porque é, é uma. O que acontece aqui no Brasil, tem, os europeus vêm aqui e ficam assustados, porque, sabe, é, tem coisa que a, quem tem fora daqui é a rainha da Inglaterra, sabe, a coisa da, da nobreza, não é coisa do, de uma classe média. Você ter um é... quarto na sua casa para uma pessoa morar e para poder recolher o teu lixo e, e, e lavar a sua pia. É né? uma coisa assustadora. Absurda. Bem no um momento como esse que a gente está vivendo agora, as pessoas têm a sensibilidade, né? E, enfim, a gente tem que seguir denunciando e dar muito valor às lutas aí dos sindicatos de trabalhadores domésticos Brasil Exatamente. afora. Tem um sindicato muito atuante, e a gente tem que dar muito valor a essa luta, Sim. porque é uma luta muito válida, muito importante. né? É isso aí, né, Adriano? Bom, é deixa eu Fora avisar Bolsonaro. da roda. Oi? Fora Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Deixa eu, eu, eu passar o recado da roda, né? Na, na segunda-feira, agora, dia 23, né? Hoje é 21, 22, 23. 23. Isso! Dia 23: a gente vai ter uma roda de conversa, né, pelo CCV A ideia também é fazer essa, esse tipo de transmissão, né? É, com a Nayara Oliveira, não é a Nayara Azevedo. Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho Municipal de Saúde, é, que vai falar um pouco né, do, do enfrentamento que esse conselho, que acabou de assumir, está fazendo agora, ou seja, pegou um, um baita rojão para poder né, tocar nesse processo. Uma cidade que vem sofrendo muito com a, com o, com a administração local aqui, com é, a dos investimentos em saúde, ou seja, a gente tem um secretário, um prefeito que não investe na política de saúde, que desmonta a política de saúde, enfim, então a Nayara vai vir falar um pouco conosco como é que Campinas está enfrentando isso também, né? E o médico-sanitarista Roberto Mar Mardem vem falar também sobre fazer né, toda essa análise, tanto é, do ponto de vista do SUS, como que o SUS está preparado de forma nacional, federal, estadual e municipal, enfrentando aí essa pandemia. Enfim, então a roda de conversa a gente tem a pretensão de iniciar às 19 horas, talvez a gente atrase um pouquinho, mas a roda vai acontecer. E agora com a, com essa ferramenta aqui, eu acho que vai dar vai ficar super, super bacana, né? Como a Adriano diz, a gente tem responsabilidade e vamos é, cumprir isso, né? É, essa questão do, do isolamento social, então nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, pode ser que atrase um pouquinho, porque a gente ainda está um pouco se adaptando com ela, mas vai acontecer. Então, essa roda acontece na segunda-feira, a gente espera todas e todos que acompanhem essa roda, é um tema importantíssimo, até porque, como a Adriano disse, o fato da gente estar tá, é, em isolamento social, isso não pode nos calar. Né? nós temos que ocupar esses espaços aqui e denunciar que essa pandemia tem que ser enfrentada do ponto de vista de salvar a vida né, dos trabalhadores, é, de dar o suporte aos trabalhadores, né, à população mais pobre, porque essa sim é que vai ser a mais afetada com essa doença. Né? O povo pobre, o povo negro, o povo morador da periferia, as mulheres, elas como a própria Ariana disse, é que vão pagar essa conta, né? Nós que vamos pagar essa conta. Então, é isso. Quer falar mais alguma coisa, Adriano? Não, é isso. Viva, viva Mandela e vamos à luta com esse grande exemplo, essa grande inspiração, né? Sim. Com muita seriedade, encarando com muita seriedade tudo que a gente vai viver nos próximos meses, mas sem perder a esperança. E porque a gente vai sair dessa mais fortes e, e vamos trabalhar para reduzir o, os danos, né? Que, que é como o pessoal da saúde fala, né? É. Vamos trabalhar para reduzir os danos, ao máximo é danos o máximo. máximo possível. Para a gente sair inteiro desse processo aí. Valeu, Guida. Obrigado. Valeu, né? Adriano, e viva o dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E yeah. fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.